Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E hoje, Fábio Gatti vai ensinar como a gente vai enfirular mais um pouco a planilha, certo? Gatti? Exatamente, porque firula pouco é bobagem. Né? Então é isso aí. O que isso nós aí. vamos usar? Formatação condicional. Formatação condicional em como os dois recursos da é, mais ou menos uma. Basicamente, a gente vai utilizar a formatação condicional, só que é, duas formatações no mesmo lugar. Só que elas vão conflitar. Então eu vou mostrar como que a gente consegue. Eu quero hora ver isso, hora ver aquilo. A gente vai então, isso aí. então se está curioso, aguente a vinheta e não deixe de se inscrever aqui no Pulo do o canal que vai ter cada vez mais conteúdos, é para você ver Seja qual. o centésimo, alguma coisa inscrito. Eu já tô inscrito. Valeu. Boa, toca a vinheta. Bom, pessoal, bora lá. É, eu tenho aqui uma... Não vou falar base. Não é uma base de dados, né? Porque senão alguém vai me dar um soco se eu falar que é uma base de dados, né? Mas, assim, é uma estruturação informática de relatório, certo? Um quadrante onde nós temos meses e anos que foram dados extraídos de temperatura média da cidade de Ribeirão Preto. Antes que alguém fale, pelo amor de Deus, está muito frio esse negócio, porque Ribeirão Preto, média, é 43 graus. <risos> é, até em fonte, tá? Daqui. E, infelizmente, não dá para gente fazer a consulta via Power Query direto no site, porque são consultas é, simultâneas. São, os dados são gerados... É, no momento que eu escolho a data. Ui. E ele não gera no link. Então, como ele não gera no link, a gente não tem como fazer essa. Rapaz, mas tá meio de boa mesmo. Ah, tá. tá 20, Ribeirão, 23 graus em Ribeirão Preto, o é, pessoal nem sai aí. de casa. Cara... Usa é, é a É inverno. Mas vamos lá. É... Não fui eu, é side. Vai, vai brigar com os caras lá, Muito certo? Bom. Eu tô só usando. Beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte. Uma das formas fáceis a gente poder analisar... Eu vou fazer aqui o storytelling, né? O pessoal gosta bastante disso aqui. Vamos criar um case para a gente poder fazer. Vamos supor que o botão é meu chefe, beleza? Até que fim! <risos> não, não me venha já com porradas, ó. Então, o negócio é o seguinte. O botão é meu chefe, o botão trabalha com agrícola. Ele chegou para mim e falou, Fábio, eu tenho esses cultivos, essa, essas datas, esses históricos de temperatura. Eu quero saber quais meses são mais quentes e mais frios? É proporcionalmente em média, OK? Então, vou eu lá abro o nosso, nossa fonte, mês por mês, ano por ano, busco todas as informações, trago pra cá um puta de um cornojob gigantesco e daí eu consigo trazer tudo pra cá. Beleza. Beleza. Eu respondi o que você me perguntou? Não. Eu só trouxe os dados, certo? Se eu não respondi os dados que você me perguntou, eu sou um péssimo funcionário que não sabe entregar aquilo que foi pedido. Ou seja, você tá em dado não é uma informação. É perfeito. Eu preciso transformar isso em informação. O que você me perguntou foi quais meses são mais quentes e mais frios pra gente poder trabalhar com isso? Beleza. Então uma das coisas que a gente vai fazer agora vai ser o mapa de calor, certo? Eu costumo brincar com duas regrinhas básicas na forma Formatação condicional, tá? Uhum. Essas regras não existem, eu meio que criei elas, então fica aí. Quer seguir, segue. Se não quiser também, é vida que segue. É ou não é? Se planilha é. sua, você é vai. É isso aí. A gente aprende no amor ou na dor. Então você vai sofrer. Bom, isso bom. É isso aí. Primeira regrinha básica que eu gosto de fazer é o seguinte: seleciona todas as células que você quer aplicar a formatação condicional antes de criar ela. Porque depois é um saco ter que ficar replicando ela. Às vezes ela, ela duplica, às vezes faz um monte de tanqueira eu não quero isso. Então a primeira coisa, eu vou selecionar todos os meus dados que estão aqui. Sim, senhor. Certo? Atenção no ponto: o que nós temos aqui são apenas números decimais. Ah, o grau é uma Celsius masca. é máscara é formatação, aquilo lá Bacana. que a gente já está careca de saber. Beleza? Eu que o digo. É, eu tô chegando lá. Eu tô com as entradas, é, mas eu escondo é. com o cabelo ainda. É. O curuto aqui do, do, do bode da não É, não vamos falar de cabelo não, que... Se cabelo fosse é, bom... É nasci... isso aí. <risos> então eu tenho aqui as temperaturas em todas dispostas, selecionei todas elas, vou na minha guia página inicial, nosso grupinho estilos, eu tenho lá o botão formatação condicional. Formatação condicional, eu tenho esses três caras que são os que eu acho mais da hora, lá na formatação condicional, que ele demonstra como se fosse por objetos ou por uma formatação específica, com base nos dados que estão lá dentro. Bacana. Certo? Agora entra a segunda regrinha que eu gosto de aplicar, que é a seguinte. sempre que Olha eu Crio, Nossa. barra de dados, escala de cor ou conjunto de ícones, sempre, sem exceção, eu edito ela depois. Sim. Porque ela vem com um padrão. E às vezes o padrão não é o que eu quero. Certo? E pega o padrão, inclusive, o máximo é o padrão de limite máximo. Então e você isso, não é, não sei, não sei, exatamente. Na e... verdade, você consegue personalizar. Ele, por padrão, pega o máximo e o mínimo como referência. Exatamente. Beleza. Eu não quero que ele pegue o máximo e mínimo, porque acontecem algumas coisas absurdas. Então, já que eu sei que eu vou, de qualquer forma, editar, eu vou escolher qualquer cor aqui, tanto faz, depois eu edito, certo? Beleza. Ele pra, trouxe. Pra funcionou. Quem gosta do reggae, olha que beleza. É beleza. coisa linda. Né? A já vai abrindo é. E daí então aqui, como eu já tenho meus dados, vamos interpretar fingindo que tá fazendo algum sentido isso aqui ainda Ele trouxe o vermelho como sendo o menor número verde como sendo o maior e uma transição em amarelo. Por que disso? É. Porque o padrão que ele tá, a gente já pegou aqui de cores, normalmente é número menor é vermelho que é ruim, número ah, bom é me... alto então ele fica verde. A gente tem que inverter isso aqui né? Sim. E além do que, verde não representa muita coisa em temperatura. Se eu falar tá frio, que temperatura vem na sua cabeça? Azul. Que, tá calor que temperatura vem? Vermelho. Então a transição natural é o amarelo de azul lá para vermelho, uhum. pode ser, então eu só vou precisar mexer com as duas cores das extremidades. Muito bom. Outro ponto é o seguinte, você vai falar, ah, Fábio, mas deixa automático, deixa, tá, tá bacana, tá conseguindo dispor os dados. E se todo mundo fosse, por exemplo, zero graus? Você não concorda que zero graus é frio para Sim, tinha que ficar tudo azul. Vai ficar tudo verde, que no caso vai ficar vermelho quando eu fizer a formatação? Por quê? Porque é ele... o máximo. Ele está interpretando os números que estão aqui dentro. Eu não quero isso, eu quero estabelecer o que é frio, Sim. eu quero estabelecer o que é então, o calor. Então você vai customizar sua. Sua firula. Exatamente. Então, certo. regra número 2. Então a regra número 1, um seleciona todos os dados que você quer que sejam aplicados formatações condicionais antes de criar. Beleza. Regra número 2, edita essa jossa. Beleza? Formatação condicional. Se você quiser, você pode já selecionar ou não, porque aí não está selecionado. Não está selecionado. Qual é a grande é sacada aqui? A formatação condicional ela pega de uma área. Então, uhum. se uma célula pertence àquela área. Você já vale para tudo. Vale para tudo. Mas caso não estivesse, eu posso pedir para gerenciar, não vai aparecer nada. Só que eu troco aqui de seleção atual para esta essa planilha. E daí Mostra ele vai pegar todo vezes. mundo. Perfeito? Sim. Olha, o Bob Marley já entrou lá. É, já entrou lá. Então, dali, editar a regra, beleza? Uhum. Eu não quero ficar utilizando esses padrões como eles estão aqui. Primeiro em cor, segundo em valores. Tá? Então, primeiro em cor, frio. Azul, certo? Cuidado com essas cores aqui de baixo. Sempre aconselho, tomar cuidado com essas cores aqui de baixo, porque são as cores vivas, as cores mais fortes. Pesa muito, assim, visualmente, ok? Tá bom. Então, ali nós temos as cores mais de tendência do painel mesmo. Essas cores, essas cores que estão aqui em cima são até editáveis, lá pelo nosso layout de página, quando a gente vai mexer em cores, né? Uhum. Quando a gente vai criar a identidade visual do arquivo do, da empresa, Quem enfim. mexeu nisso aí foi a Karen. A Karen Abessa mexe a Abessa Ela adora a... isso aí. <risos> Piadinha. <risos> Não, é, até os do gato, né? É, pulos gato, a Karen Abésia. Ela mexe mais essa parte de estilos. Ela tem umas sacadas muito boas é, em parte visual, é, layout, o que combina de cores e tudo mais. O Gerson mexe muito também nessa parte. O Gerson caras... não veio aqui ainda, ele é estrela. É, não, é estrelinha demais. Estou brincando. Né? É, é louro, Gilo, claro. É... É, dá... Ele só sai de lá se for para ir para Europa. É, ele é nosso <risos> tá. nórdico do Excel. Imagina, piracicaba. É. Cor então é azul. Cor azul. Eu vou lá e clico nessa, né? Acabei de falar para não usar. Eu vou pegar então uma dessas cores aqui, beleza? Uma das coisas assim, o vermelho é uma das coisas complicadas. Porque vermelho é vermelho. Não tem muito a variação. Puxou muito para baixo, começa a rosa. Puxou para cima, vira violeta. Então assim o que, que eu gosto de fazer? Pego lá o vermelho certo mais cores e, dá e uma... aí você mexe dá uma, é, uma não, o vermelho, é foda, né? vermelho é foda mesmo vermelho é foda é muito forte a cor e, e daí o meio vai ser amarelo desse mesmo. jeito o amarelo fica legal o que a gente não pode colocar por exemplo nesse caso é um verde porque não, não casa azul vermelho e verde no meio não são cores muito não casa essas cores certo então a gente tenta deixar uma, uma transição mais natural certo já nem sei que é amarelo que tal tá. vou deixar esse aqui beleza? beleza e eu não posso deixar no valor automático do mais baixo pro mais alto porque é aquele caso que eu mostrei para vocês ele vai Geralmente... interpretar os números, eu não quero isso. Então, eu vou transformar esse cara em número e esse aqui também em número. Certo? Uhum. Só que se eu fixo esse cara aqui, a edição é chata, a manutenção é chata. Toda vez que eu quiser fazer alguma coisa, eu vou ter que ficar entrando nessa tranqueira e mudando. Exato. Certo? A funcionalidade tem que ser dinâmica, Ai, sempre se... no Excel. estão vendo aqui já em cima da minha jaqueta. Exatamente. Exatamente. Então, ali, sempre as funcionalidades têm que ser é, dinâmicas. Isso é uma boa prática aqui. Eu, pelo menos, recomendo. Nunca coloque o valor digitado. Sempre faça referência a uma célula. Referência a uma célula. Não porque... Ah, Fábio, mas espera aí, eu vou ter que ter um, construir um lugar Sim. É vai ficar muito mais fácil lá. pra você mexer lá. Você cria um lugar só de manutenção. Ponto. Beleza. Então aqui, eu vou falar que a minha temperatura mínima é o que... Opa. Acontece isso às vezes. Essa Uma coisa linda assim, dele né? dá um mais. Eu não sei por que tá merda. Eu cliquei nessa célula ok. E aqui, o máximo vou colocar nessa célula aqui. Vou dar um ok. Ok de novo. Vai vir tudo vermelho. Porque você não indicou a temperatura <risos> de parâmetro aqui em cima. Isso. Porque tá zero. Como não falei nada nas duas, é como tá zero. Então eu vou falar pra mim que frio é 15 graus e calor é 28. Olha que bonitinha Tá lá. Então qualquer edição que eu vou fazer agora, por exemplo, não, é 16. Ele vai mudando as tonalidades de acordo com o que eu for parametrizando aqui. Se eu vier colocar que 17 é o quente, tudo aquilo que estiver de 17 para cima vai ficar Muito bom. Temperatura. Ponto 1. Um, parametrizamos uma formatação condicional de mapa de calor. É, que bacana que dá pra você ver, né, pela sua percepção, né? Chega mais pro meio do ano, que é mais inverno. Isso. Temperatura cai, você tá vendo que se concentra azul. E nas pontas fica mais... É, isso aqui não tá muito bonito. Não. Mas você tá respondendo a dúvida. É isso que... A, a... Quando é mais frio no meio do ano? É, acabou. É é isso yeah, é... E também, de acordo com a, a tonalidade, a gente vai identificando com aqueles parâmetros que a gente colocou na direita. Então, é, vamos identificando o quão frio realmente é, por causa das cores que a gente... Isso que é um negócio é bacana também, que dependendo da sua série histórica, né? Você pode ver se realmente os anos estão ficando mais quentes. Perfeito. E se isso acontece, vai estar um vermelho mais claro no começo, ele vai ficando no vermelho mais escuro para o fim. Logo, estamos refutando a teoria da, é. do aquecimento global aqui com a planilha de Excel tá de, mesmo, de, né? com base em Ribeirão Preto. Exatamente. Certo? É. É, é tudo conspiração. É. Muito bom. Certo? Ponto 1 um resolvido. Mas e vamos lá, você que é um cara da agronomia, você que é um cara de cultivos, várias terras, várias plantações... Opa, e... o dólar caiu. O dólar caiu, fodeu, vai ter que vender mais uma fazenda. Nossa <risos> então ali, eu quero também poder permitir para o meu usuário que ele escolha, por exemplo, uma fruta que ele gostaria de fazer análise hum. e ele demonstra para mim quais são os meses mais corretos para que eu plante executivo, cultivo. Porque isso está totalmente relacionado. Certo, Juliana? Você nem sabe o que a gente está falando. É isso aí. Tá. Então, ali, escolha a fruta. Basicamente, o que eu quero que aconteça aqui? Quando eu escolher a fruta, eu quero que... <risos> Essa me pegou de surpresa. <risos> Um abraço para o Cara, eu nem conheço o cara, já gravou um <risos> vídeo já falando dele, agora gravou outro, colhe a fruta. É, é não tem Aroldo, vai ser uma dessas daqui que são de casa. <risos> depois, Banelo, é, eu, vou pegar lá, vou pegar lá uva, vai para resolver. Tá. Beleza? O primeira coisa que eu quero é que nesse painelzinho já me mostre que eu selecionei uva. Certo? Como se, por exemplo, selecionei uva, ele vem aqui e faça isso, tá? Deve uhum. ficar algo dinâmico para a gente poder ficar acompanhando as escolhas e a temperatura mínima e máxima que pra tá lá. visualmente mais didático ali, tá? Perfeito, perfeito. É. Então aqui, como que eu faço isso? Eu vou Vou selecionar a área que eu quero fazer a aplicação da formatação condicional, regra número 1. Um. Formatação condicional, como as células não vão depender delas para poder formatar, elas estão dependendo de um resultado em outro lugar, uhum. certo? Eu vou pedir então para que ela seja uma nova regra, OK? Então, nova regra. E eu venho aqui em fórmulas e eu vou escrever essa regra, certo? Sempre que eu vou escrever uma regra para uma formatação condicional nova, eu tenho que me basear na célula que tá lá menos pintada ali, né? É a é célula. E... Né? É chato porque Eu tenho as uma matriz. Dicas. Exato. Além de não ter as dicas de fo... de função em fórmula, eu também tenho que sempre, toda a função que eu for criar, que vai utilizar o intervalo dinâmico, ou seja, algo que vai andar, eu tenho que me basear nessa célula aqui como sendo uhum. o pivô do meu cálculo. É onde você começou a seleção. Perfeito. É onde eu comecei a seleção. Tudo bom. Beleza? Então, formatar células, eu quero que, igual, esta célula, porque é o pivô da minha seleção, uhum. porém, quando ela for para baixo, eu quero que ela vá a fruta de baixo. Então você tem que tirar ali a absoluta. Exato. Só que quando eu for para direita e for pegar a temperatura, eu também quero que essas células da direita também pintem. Uhum. Então eu quero que se mantenha nesta primeira coluna coluna das frutas, então eu travo somente a coluna, a linha vai andar. Cifrão ali só antes do P no caso. Perfeito. Igual ao que está escrito aqui, certo? Beleza. E eu vou formatar do jeito que eu quiser formatar. Ali no caso você pode deixar absoluta porque está sempre na mesma célula. Perfeito. Usando como referência. Perfeito. É, como é, A seleção é uma só, é para o usuário escolher um lugar só, fica ali na, na célula que está escrito uva. Show de bola, no caso. Bom. Então eu vou pedir aqui para ele, sei lá, deixar negrito, posso colocar uma outra cor. Preenchimento, eu vou deixar um. Como nossa identidade está toda mais em azul, para cinza e tal, eu vou pegar um azulzinho claro, né? Uhum. Eu tô tentando eu juro que estou me esforçando nessa parte de design e tá lá ok ficou lá marcadinho então qualquer seleção que eu fizer ele automaticamente vai... ele vai deslocar aquilo que eu fiz isso já dá um aspecto bacana de automação para o usuário né ele tá vendo aquela coisa acontecer ok eu gosto muito teve até uma discussão recente no grupo lá de WhatsApp da de uma frase as pessoas usam e não tem VBA certo o Rabaquin puxou essa pergunta mas por que falar não tem VBA como se isso fosse algo bom porque programação é algo que é distante do usuário em comum o usuário geral é, é distante é outra linguagem. É né? outra coisa. Não e, e leva sincero. um pouco, exatamente, leva um pouco para o usuário assim. Ah, é programação? Não é para mim. Não quero. Ou senão às vezes, acontece do quê? Hum, é difícil? Deve ser programação. Certo? Então, eu, o que eu tento sempre mostrar é, dá para fazer no Excel interativo. Eu não sei fazer macro. Então, é... Eu sou um cara muito transparente. Eu sei relativamente bem mexer no Excel e resolvo muita monte de coisa. Porque macro não é Excel, né? VBA. É... É, você e se potencializa o Excel. Eu vou falar de uma coisa aqui que uh, se dependesse da Microsoft o VBA acabava. <risos> então não vai acabar naturalmente, não precisa de pânico, tá, não precisa é de hysteria. Um puta mas... catalisador, isso. mas dá para fazer um monte de coisa dentro do Excel. Dá fazer o que você quiser fazer né? é, não, no VBA. Só que se dá para fazer no Excel, passa no Excel. Rapaz, tem não que reinventa faz tabela no Word. Tem nego que faz tabela no Word, é verdade. Tô bom. Fiquei sabendo. Boa, <risos> beleza. Vamos lá. É isso aí? Ferramenta certa para o lugar certo. Exato. E, bom, escolhi. Então o que eu quero? Que aconteça? Ele marque pra mim, nessas minhas células, quais são as temperaturas que ele consegue identificar como sendo mínima e máxima, certo? Ou uhum. as temperaturas que estão entre este mínimo e este máximo. Então eu gostaria de, por exemplo, entre 15 e 20, eu quero que ele pegue e marque essas daqui, por exemplo. Ó. Ah, você vai sobrepor uma formatação em cima da outra. Vai ficar uma jossa, certo? Vai ficar uhum. horrível. Mas eu vou mostrar como que a gente consegue falar assim. Ou, ou, ou mostre a formatação das frutas, ou mostre a formatação do mapa de calor. Beleza. E eu permito que o usuário escolha as duas num lugar só, com uma, um pulo do gato, olha lá. Então. Beleza. <risos> então eu vou mostrar um pouquinho como isso aqui funciona, que vai de encontro com várias soluções que a gente pode utilizar. E depois eu cito mais uma de dica, tá de bom. extra ali, certo? Então vou selecionar todo mundo onde eu quero aplicar essa minha formatação condicional. Beleza. Vou criar uma nova regra. Essa nova regra vai ser, para não ter que ficar colocando meu PROC V e tudo mais aqui dentro, eu vou constru construir um lugarzinho de apoio só para simplificar a vida. Isso é uma maravilha, você não precisa necessariamente construir ali dentro. Não você precisa. Você constrói fora, copia e cola para dentro. É, é eu, muito mais fácil. Eu que já chego naquele ponto de me achar o, o bam bam, bam não, Eu só é, me perco. É, é, eu começo a querer construir tudo já direto, não sei o quê. Mas para quê? Simplifica, tem célula de apoio, tá? Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó vou selecionar essa área aqui, vou selecionar essa área aqui, vou copiar, simplesmente, tá? Indico sua temperatura, vou colocar aqui, ó que agora está aparecendo. Show. Beleza. Bom demais. Então aqui, ó, acho que dei até zoom demais agora. Beleza. Temperatura, um, só, uma sacadinha, né? Eu posso muito bem selecionar a área que eu quero. Ó, eu quero que ele me mostre isso. Uhum. Tá na minha guia, exibir, eu peço zoom na seleção. Pronto, ele maximiza o zoom da forma Olha ma... que bacana, assim, Eu não sabia. Mais otimizada da a seleção. Ele... Dá a seleção. Pra que ele consiga mostrar tudo. Ou ele vai encostar embaixo, ou ele encosta na direita. Muito bom. Otimizou para minha tela. Faz a só visual. pra ver em cima daquela do canto agora, então. Dessa aqui, daí. por exemplo, eu quero deixar isso. aqui. Isso. Olha lá, Juliana. Exibir, zoom na seleção Pluc. Ele deixa até encostar embaixo ou na direita para ele deixar otimizado, que chegando beleza. até em 400%. Né? Chegou. Então, se eu pegar uma célula e falar, dá um zoom nisso, ele vai Eu, vai falar, Amigão, eu consigo só até aqui. Beleza, beleza show é de bola. Esforço. Voltando ali, peguei todo mundo, né? Zoom na seleção, que exibir, zoom na seleção, suave. Feito. O que eu quero fazer aqui então é trazer a temperatura desta tranqueira. Então, uhum. igual, PRO-QV, PRO-CV. Nossa senhora, essa daí é a. É. Mais... É. Não, eu adoro, ela Ó, eu vou tem ser um bem sincero. que fala mal, eu adoro. Eu vou ser quero, bem sincero. Cara. cara, funciona, não funciona? Funciona. Então usa, pô. Eu não uso normalmente no meu dia a dia, eu uso o Indisco Agora tem o Proc X, pô, gostaria de usar, não uso porque meus clientes normalmente não tem. Mas funciona, usa. Vida que segue. Então ali, Proc V, qual é? Nossa, ficou temperatura, temperatura, né? Temperatura da... Legal. Selecionei essas duas células aqui, vou pedir igual PROC V, esse é o valor que eu quero que ele procure, travado, porque depois eu vou empurrar para o lado, ponto e vírgula nesta minha matriz, travada, ponto e vírgula, coluna 2, depois eu só vou mudar para coluna 3, podia fazer função, bá, bá, bá, beleza, zero. E aqui eu vou mudar então para a 3, a nossa terceira coluna. Foi. Se eu mudar ali, ele vai mudar aqui naturalmente as temperaturas. Isso. Show. Então agora a nossa formatação condicional ficou simplificada, não teve mais que ficar criando função lá dentro, tá? Vou só falar pra ele. Tem que ser maior do que isso e menor do que isso. Ou seja, um está entre. Você não concorda comigo que se eu apagar aqui, por exemplo... Vai dar pau. Vai dar pau? Então vai ser algo que eu quero que force depois. Eu quero que ele force um erro. Então, se por um acaso o cara escolher que ele quer ver o mapa de temperatura, eu quero que ele force um erro. Uhum. Ok? Se não, eu quero que ele pegue da fruta. Essa vai ser uma sacadinha Beleza. ali. Beleza. Beleza? Então vou selecionar todo mundo aqui. Não sei quantas vezes que eu já fiz isso. Formatação condicional. Nova regra, ok? Nova regra não. Eu já vou pedir aqui direto no está entre. Porque simplifica a vida. Mais fácil. Mais fácil. Está entre. Está entre quem? Essa célula. Essa célula. Pode ser um personalizado? Eu posso já colocar um verde. Porque assim, eu quero ver quais são Diferente os meses que eu posso outros. plantar. Se é o mês que eu posso plantar, o verde faz sentido. Uhum. Tá? Então, vamos agilizar esse processo aqui de corzinha. Pedir. Olha lá como é que ele ficou. Alguns ficaram. Ah, não. Ainda não, né? Se Ó. Selecionar. Uva. Olha lá. Alguns ficaram verdes no meio desse restante de coisa. Ficou lindo, né? Posso salvar, fechar e entregar. O ao Corona. Eu vou... Eu tô misturando duas análises. Então eu quero, na verdade, mostrar ou uma ou outra. O que muitas pessoas fazem é o quê? cria uma réplica da planilha. Uma, uma, um Ctrl-C, Ctrl-V, criar uma outra. E daí quando ele escolhe uma, ele vai para aquela planilha por hiperlink. sim senão ele vai para outra por hiperlink. Eu quero fazer tudo num lugar só. Simplificar minha vida aqui. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui nesse cantinho e vou inserir as opções, certo? De se eu quero ver fruta ou se eu quero ver uhum. temperatura. Uhum. Tá? Então eu vou colocar isso por uma caixinha de validação de dados. Poderia ser botão de controle. O que você preferir? Ou o que você quisesse, certo? Então, eu vou vir aqui na minha guia dados, validação de dados, em lista, e vou colocar lá temperatura ou mapa, né? Mapa, ponto e vírgula, fruta, certo? Tenho lá minha listinha. Vou até destacar esse cara como sendo uma outra cor para que seja escolhido isso daqui. A benção de não mesclar células, né? Que eu posso escrever Jesus. sem ficar Mapa ou fruta, certo? Beleza. Deixa eu colocar outra corzinha aqui. Beleza. Mapa ou fruta. Quando eu escolher o um mapa, eu fico, quero que fique o um mapa de calor. Quando eu escolher fruta, eu quero que mostre somente a fruta. Legal. Qual que vai ser então a sacada aqui? Antes de dessa minha função do ProcV, só só desculpa de interromper, vai aí o cara já consegue ter uma coisa, por exemplo, quando você vai plantar uva, de maio a agosto? Sim. Troca ali abacate, para mim que eu não sei abacate, O abacate Aguenta o frio. sei lá se as temperaturas é, são é. certas, tá? Pessoal, não plantem coisa. frutas baseadas é. na minha análise, tá? Não vai dar certo, você vai falir e a culpa não é minha. Esse aqui é botei números quaisquer, tá? É, Aguenta temperatura pra, pra dedéu, né? 6 a 20 beleja, graus, é, aí ele marca lá. Certo? Só que tá misturado tudo esse negócio. Então eu quero ou um ou outra análise. Então antes aqui da minha função, eu vou vir e falar assim... um se, certo, este cara aqui de cima, travado, vou escrever aqui em cima porque ali está começando a comer a cantinho, né? Se esse for cara aqui de cima a... for igual a fruta, eu quero um erro. Então, eu vou forçar o erro de não disp, certo? Se não... se não, faço o PROC V. E a única coisa que eu vou ter que fazer é, de novo, coluna 3 aqui, porque eu joguei para os dois, né? Tranquilo? Beleza. Beleza. Estou forçando eu. Então, se aqui eu vier e pedir fruta, que na verdade é o contrário, né? Quando, quando ele for mapa. É isso que eu estava estranhando. Quando ele for mapa. Quando ele for mapa, mesma coisa aqui do lado. Então, quando ele escolher mapa, ou se ele, ou se ele for diferente de fruta, enfim, é, eu quero que ele não pinte aqueles meus carinhas do meio. Então, uma parte eu já resolvi. Se o cara escolher o um mapa, só vai aparecer o um mapa. Ponto. Uma parte resolvida. A outra parte é, se ele escolher fruta, eu não quero que apareça o um mapa. Infelizmente, na formatação condicional, a gente não consegue incluir funções para ele aplicar ou não aplicar as cores. Uhum. Então, como que eu posso fazer isso daqui? Cambiar Joga um branco e coloca no meio das duas. Ali. Mais ou menos. <risos> Mais ou menos. Eu pensei rápido aqui. O que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou selecionar todas as minhas células, que eu vou criar mais uma formatação condicional. Uhum. E a minha formatação condicional vai ser uma nova regra. Essa minha nova regra será? Ah, você pode criar. Igual. Entendi. Isso é igual a fruta? Quando isso for igual a fruta, você não concorda que ele não quer ver o mapa? Sim. Então eu não vou aplicar formato nenhum aqui. Zero formatos. Eu só quero falar, ele é igual a fruta? Vai dar um verdadeiro ou falso para todas as células que estão selecionadas. Beleza. Vou dar um ok. E eu vou vir agora e vou gerenciar essa minha regra. Quando isso for verdadeiro, vou jogar lá aqui no meio de, das duas, vou falar, aplique sempre esse meu carinha, que é da fruta, que se não for fruta aqui, vai retornar erro, então ele não vai ser aplicado, uhum. então vai vir o mapa. E eu estou perguntando, é igual a fruta? Se sim, para. Entendi. Para, esse verdadeiro, ele não aplica a próxima. É, e aí só pegando o formato, Ali em cima é importantíssimo, né? regra, aplicada na ordem mostrada. Quando isso. Quando você for montar formatações, é importante que isso esteja uma linha de hierarquia. Exatamente. Hierarquia. Ele vai sempre realizar a primeira, a segunda, a terceira. Ah, então significa que se aqui tiver esse verdadeiro aqui for verdadeiro, ele não vai realizar daqui para baixo? Exatamente. E como que funciona a hierarquia? Os conflitos, ele vai considerar somente a primeira como sendo a verdadeira. Então, por exemplo, você criou uma regra para ele pintar o fundo e criou uma segunda regra para ele pintar o fundo e colocar uma borda. Uhum. Conflitou, ele vai pintar com a de cima, que foi o que aconteceu, e vai colocar a borda da de baixo, Beleza. porque o conflito ele vai descartar de baixo. Beleza. Beleza? Então eu queria separar esse parar -se verdadeiro simplesmente para bloquear essa próxima. E tá pronto. Ó. Se Show o... de bola, galera. Se o cara, cara escolher fruta ver. ou se ele escolher mapa, a análise está em um lugar só com a mesma. Isso muito daqui bom. dá para fazer umas sacadas muito legais de você então criar essa regra fake como sendo um apoio seu para definir, eu quero ver a formatação condicional ou não. Algo como, eu quero entregar para o cliente com a formatação condicional aplicada, mas enquanto eu estiver desenvolvendo, eu não quero. Então, eu poderia sim ter uma tabela ali de apoio onde eu colocasse é, modo de desenvolvimento, por exemplo. Algo do gênero, né? É, e aqui eu quero colocar, por exemplo, verdadeiro. Ou seja, estou em modo de desenvolvimento, uhum. beleza? Então, o que, que eu vou falar? Vou criar ali uma formatação condicional, por exemplo dados do cliente. Aí tá lá, Fábio, botão, os valores, certo? Daí eu ia lá, eu coloco uma formatação condicional aqui, para, por exemplo, se por um acaso for maior ou igual do que 10, ele pinta, ou qualquer coisa do gênero, certo? Então, é maior do que 10, ele pinta. Esse uhum. vier 5 aqui, ele não vai pintar. O que eu quero? Que quando eu estiver em modo de desenvolvimento, ele não faça isso, porque eu não quero ficar vendo essas cores aqui. Uhum. Porque muitas vezes acontece a gente, por exemplo, num fluxo de caixa nosso financeiro, coisa do gênero, eu vou ticando o que eu já vi no banco, vou lá pintando de amarelo. Se tá com formatação condicional, ele não pinta, porque a formatação condicional sobrescreve a pintura da célula. Exatamente. Então, você não consegue ir ticando as suas opções, sabe, do pago, não pago e tudo mais. Isso aqui enche o saco. Então, enquanto eu estiver digitando, eu não quero. Então, eu crio mais uma regra de formatação condicional para essa minha lista, que vai ser igual ao que está aqui. E só. Quando isso for verdadeiro, ele não vai aplicar demais. Então, olha lá, eu vou pedir para ele, nessa minha planilha, parar esse para verdadeiro. Olha lá. Daí, eu tô mexendo, deixa assim, terminei? Falso. Ele, Ele volta. Aplica. Show de bola, Juliano. Gostou? Para as suas planilinhas? Dá pra controlar agora as contas da casa de uma forma um pouco mais tranquila. Meu Jesus, cartão de crédito, isso daí desceu Vai ficar loucura. tudo vermelho. Mas eu já conversamos agora, né? O coronavírus tá permitindo agora que a gente pague contas mais atrasadas, porque o ca a Caixa entrou nisso, né? Permitir que a gente pague contas atrasadas sem juros, não é? Então, pessoal, <risos> não, olha lá, é. motivando a inadimplência no Brasil. Paguem somente em julho. <risos> Obrigado mais uma vez, Fábio, quer fazer o um encerramento? Fique à vontade. Muito obrigado, Hoje. Pulo do Gat, acessa meu, meu canal do YouTube lá. Temos dois vídeos, até chegar lá, eu acho que eu já pretendo ter alguns. Então, alguns? Alguns. Então, segue lá, eu estou tentando entrar num, num programa. Estamos com pessoas bem legais envolvidas, É o Renan Forest, o Jardiel, nós temos algumas pessoas que nós fizemos um grupo para agora começar a fazer publicações de vídeos constantes com uma qualidade boa para uma nova geração aí também, entrando de youtubers de Excel, olha lá. Eu estou dentro disso daí. Porque você é, é, velho, você é. Três é, anos a, só, a, dois é. anos e meio. Aí, Mano, hoje, três, três anos de Youtube é quase um ancião ah. <risos> o, o, o corpinho já está é, assim. pois é. Um beijo nas meninas Um chute nos meninos e até a semana que vem Certo? Juliana que está de onça Hoje <risos> <risos> é, Ai Livião Essa rugida ai, ai, ó, Isso aí certeza é Você vai botar no vídeo assim pá! <risos> Jesus amado